Então, assentamento de grandes formatos, parceria com as legis da Helena Porcelanato também. O né? um assentamento de piso, no geral, ele vem mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque as indústrias de piso se modernizaram. Como vocês viram no, na apresentação da Helena, a fábrica mais moderna do Brasil, o processo é todo automatizado. Né? Então, o processo produtivo da, da cerâmica, do porcelanato, ele evoluiu a um ponto em que é feito por robôs. Praticamente, o um processo todo. A argamassa também. As argamassas hoje, existe argamassa para todo tipo de piso que você for assentar. Existe uma argamassa adequada para aquilo. Então, a indústria da argamassa também foi evoluindo. Então, se a indústria do piso evoluiu, e da argamassa evoluiu, falta evoluir quem? O assentador. O assentador tem que evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa do quê? Conhecimento. É isso que vai fazer a nossa classe evoluir. Conhecimento e colocar esse conhecimento em prática.